Rapidamente, aqui nós vamos dar uma olhada na influência do fuso horário né, da Bolsa de Nova York, principalmente porque é a que mais é, traz, vamos chamar assim, investidores estrangeiros para o Brasil, que representam aí entre 50% e 70%, 50 e 70 do volume diário dos negócios né, na Bolsa. Então é bastante importante saber o que acontece é, para nós, para quem vai fazer day, day trade, para quem vai trabalhar no day trade, no intraday. essa mudança de fuso de horário vai implicar uma mudança nos volumes, é, é, nos nossos horários aqui do pregão no Brasil. Tá? Por quê? Porque lá eles têm a rotina deles também de ir pro, pro abrir o expediente, é, almoçar e tudo mais e aí a, os clientes das, do, dos bancos de investimento, dos fundos de hedge, vão fazer as solicitações de, de negócios em, no horário comercial. Então, isso vai se traduzir para cá também, numa mudança é, no perfil de volume em que os negócios são feitos aqui na Bovespa. Então, para ter uma ideia, olha só, aqui a gente... Agora são 5 para as 11 aqui no Brasil, 10,53, 10h54, e lá na América... Uh, Sexta-feira, vamos dar um refresh aqui, ver se ele faz, né? 8h53, tá? Então, são duas horas de diferença entre eles e nós aqui. Então, o pregão deles começa às 9h30, tá? Então, ainda tem bastante tempo até começar o pregão. E isso vai se refletir aqui de alguma forma. Eu vou mostrar aqui o, no gráfico do Ibov, do Ibovespa, né, do índice o que, que acontece com esses volumes então é, essas barrinhas aqui em cima são o Ibovespa eu estou aqui no, num gráfico de duas horas tá? eu coloquei 120 minutos uh, por quê? porque duas horas é o período que a gente consegue é, quebrar de, de forma que acompanha os, também os, os nossos horários comerciais aqui né? das 10 ao meio dia e Vamos dizer, é um horário de almoço tradicional, não que todo mundo vá parar. Mas ajuda a entender, a compreender. Aqui embaixo, ó, é 13 de outubro, 14 de outubro, eu vou andando até o dia 19 de, de novembro, que é o dia 20 de novembro, que é o dia de hoje, tá? Então, veja só, o perfil aqui, ó, vamos pegar aqui, dia 14 de outubro. Tá? Essa barra aqui, ó, é Bovespa, né? não é o índice, tá? ela começa 10 horas. Então, vai até o meio-dia, um, a maior barra de volume do dia. Ó, aqui, 16 horas, vai acabar às 18 aqui, nessa né, barrinha aqui. Ó. Uh, 16 horas, então, eu tenho aqui quatro barras, me resumem o dia, e o maior volume aconteceu aqui, ó, das 10 ao meio-dia. Tá? Claro, o volume do, das 2 horas seguintes não foi pequeno. Então, se eu fizer é, o gráfico de 4 horas, essas duas barras somadas vão ser enormes aqui, vai ser enorme. Né? E as demais Uh, um, um pouco menores Não tão pequenas, mas um pouco menores é, Vamos observar a última barra Ela é um pouquinho maior que a penúltima né? Então, assim, as duas horas finais do pregão uh, Tende a ter um aquecimento Aqui nesse dia houve um aquecimento né? Pequeno, mas houve tá? No dia seguinte, mesma coisa A barra das 10 horas, uma barra bem forte A seguinte, um pouco menor A das 16 horas, nesse caso, foi um pouco menor Dia 16 de outubro, mesmo perfil e a barra a última barra voltou a ser um pouco maior. Dia 19 de outubro, última barra um pouco menor. Dia 20 de outubro, última barra um pouco menor. A primeira tem sido sempre grande, né? 21 de outubro. 22 de outubro, a última barra um pouco mais forte. 23 de outubro, a barra mais forte. 26 menor, 27 um pouco maior, então dá para ver o quê? que? Que o último horário do pregão, é, tem dias que ele abre oportunidade, às vezes mediante alguma notícia, uma mudança radical aí na forma dos, dos grandes investidores pensarem, mas assim, não é uma regra é, dentro desse período aqui. Última barra maior, opa. Correu demais. 26, 27, 23, 26, 27, 28, a última barra maior, 29 menor, 30 de outubro foi uma barra muito forte. Então, fechamento de mês a gente pode interpretar como é, assim, influências de fatores. É, Administ mais administrativos do que de mercado. Tá, 3 de novembro, a gente teve o feriado aqui de finados, né? E lá foi o feriado do, acho que foi Martin Luther King, alguma coisa assim. Então, ele no dia seguinte eles fazem meio expediente, então veja só que o mercado foi bem fraco. Tá? Dia 4 de novembro. E olha só, a partir do dia 4 de novembro, a última barra Começa a se destacar um pouco mais. Olha só. E 9 de novembro, para frente, ela começa, a última barra, a ficar muito forte. Nesse caso aqui, ficou até mais forte que a primeira barra da abertura. O tá? que, que aconteceu aqui? No dia 8 de novembro, no domingo. É, encerrou o horário de verão nos Estados Unidos, então aí eles passaram a ter duas horas de diferença em relação a nós, aquilo que eu mostrei no início, tá, então o que, que acontece, é, se tá com duas horas de diferença, mais atrasado, o, todos os negócios lá vão começar mais atrasados, tá, e, e aí, o que, que vai acontecer? É, aqui, sendo 16 horas, lá são 14 horas. Eles estão, é, alguns saindo para almoço, outros voltando do almoço. Mas o dia deles está na parte mais forte. Então, aí, o que, que isso redunda? Redunda em eles buscarem mais negócios. E como eles participam muito aqui do Brasil, essa nossa última, as duas horas do pregão, passa a ser, olha só, barra das 16 horas um horário de volume acentuado também, tá? E, e aí o que, que isso possibilita? Possibilita o seguinte, se você teve um dia na parte da manhã que não foi o melhor possível, existe uma oportunidade de, sendo muito cuidadoso, recuperar essa diferença ou reverter um resultado negativo nesse último período do dia. Isso não é uma regra, isso é uma possibilidade, tá? o trade é feito de possibilidades, é, esse volume pode significar uma, uma volatilidade alta, esse volume pode significar uma consolidação da, e também pode é, significar um direcional interessante para você fazer negócio, mas o que eu quero que fique claro é que agora existe uma janela de oportunidade um pouco mais significativa nas operações intradiárias do day trade nas últimas duas horas, olha aqui, ó, essas últimas duas horas foram uma baita de uma consolidação, Cadê aqui escapou, aqui ó, essas últimas duas horas foi uma consolidação infernal aqui ó, bem estreita. Nesse caso aqui ó, foi um direcional legal, tá? Então cada dia, ó, aqui foi um direcional legal também, tá? que começou até as duas da tarde, ó, foram, assim, é um direcional muito bom para sinal. Tá, aqui a mesma coisa, foi uma queda, mas num sentido só, às quatro da tarde. Ok? Espero aí que consigam aproveitar, os, olhar, observar isso com, no, no, no, no sistema de trade de cada um mesmo e, e tirar proveito para fazer lucro. Boa sorte aí, campeões!